hoje eu estou muito feliz mas muito feliz com o lançamento deste novo produto no mercado a nossa mentoria individual como produzir o seu curso online com 100% do meu acompanhamento ou seja em quatro encontros você vai ter o seu produto digital isso é incrível né mas antes de eu falar um pouquinho do produto, eu queria contar um pouco da minha história, né? Para quem me conhece, eu sou professora universitária desde 2010, especialista em marketing digital desde 2013. E sempre os alunos perguntam em sala de aula. Professor, o que é marketing? Né? Qual a diferença de publicidade, propaganda, marketing? Enfim, né? quem é professor de marketing já está acostumado com essas perguntas. Marketing nada mais é do que mercado. A gente tem que sentir o mercado e adaptar o nosso produto, né, conforme a necessidade do público alvo. Isso teoria, né? Agora aconteceu comigo na prática. Por quê? Porque eu tenho o produto, né, como produzir o seu curso online, que é um curso gravado, tem alguns encontros comigo, mas a pessoa faz os tutoriais, né, de forma gravada, né? E aí vai acompanhando e eu já estou na quinta turma, né? Foi muito, muito feliz, eu lancei até essa semana a quinta turma e aí teve uma demanda de uma das alunas, né? Que eu nem falo aluna porque todos nós professores, enfim, a gente, nós somos parceiros, né? Mas uma das participantes, ela perguntou para mim, Renata, você teria disponibilidade de gravar comigo, ou seja, pegar na minha mão e fazer 100% do curso. Aí eu pensei, por que não, né? E aí surgiu, né, esse produto no mercado por meio desta demanda. Então, tudo que a gente vê em sala de aula, teoria nos livros, acontece de fato, né, na prática. É... e aconteceu comigo. O que, que eu fiz? Eu adaptei o produto conforme a necessidade dela. Então aquele produto que é gravado, né, que as pessoas que têm mais facilidade com tecnologia, enfim, eles fazem esse produto. E esse aqui é para quem precisa de uma assessoria 100%, tá certo? E aí eu moldei o produto conforme a necessidade dela, dessa minha colega, e eu vou apresentar para vocês, tá certo? que é essa novidade aqui do mercado. Então, é uma mentoria individual, o seu mini curso online vai ficar pronto em quatro encontros comigo, tá certo? É, e a minha proposta é né, produzir seu curso online com total acompanhamento meu, né, de forma individual, e para quem é iniciante no digital. Ou seja, para você que é iniciante no digital, que precisa ter uma ajuda 100%, né? Que precisa estar tá comigo, que não tem é, tempo, não tem jeito, precisa é, otimizar todo o seu tempo, enfim, né? A gente vai fazer aqui esse produto aqui é, em parceria, tá bom? Mas eu vou estar tá junto com você como é que vai funcionar o produto então vai ser um mini curso online seu que eu vou te entregar pronto de duas horas tá então a gente vai fazer um mini curso de duas horas e a gente vai ter três fases então a primeira fase você vai produzir comigo o seu mini curso online tá certo deixa eu só arrumar minha câmera aqui tá gente ao vivo é isso tá <risos> então é, você vai produzir comigo esse curso na segunda fase, a gente vai pensar numa distribuição, em que plataforma colocar, se é, é numa Udemy, se é numa Hotmart, se é na TikTok, que é a, a plataforma que eu uso, tá? E depois, uma terceira fase, vai escalar o produto, tá certo? Mas essa primeira fase, a minha proposta é fazer o produto, porque né? se não tiver o produto, não dá pra gente seguir em frente. Então, nessa primeira fase, a gente vai ter quatro encontros, de duas horas cada. O primeiro encontro vai ser o planejamento, onde a gente vai fazer a proposta do curso, o conteúdo, vai pensar em cenário, equipamentos, então eu vou te dar todas essas dicas, tá? Segundo encontro vai ser a gravação, que a gente vai fazer por essa plataforma aqui, a StreamYard. Eu vou fazer aqui na minha casa, você vai fazer na sua e o produto vai ficar pronto, tá? É, então vão ser é, mais... Eu coloquei quatro aulas de até 15 minutos cada, tá certo? Então, uma hora de conteúdo, mas eu preciso de duas horas, né? para intervalo, enfim... Então você vai ficar comigo duas horas e nós vamos gravar quatro aulas de até 15 minutos. Terceiro encontro, a mesma coisa. Quatro aulas de até 15 minutos, né? Durante duas horas você vai ficar comigo... E a gente vai ter o conteúdo pronto. Olha que bacana. Então, ou seja, em é, dois encontros, você já vai ter o seu produto de duas horas. Ou seja, o seu mini curso pronto de duas horas. E no quarto encontro, se você não tiver o canal no YouTube, a gente vai produzir o seu canal, porque é importante ter essa presença digital, tá? E vai colocar o produto lá. Ah, Renata, mas eu não quero colocar no YouTube, eu quero já subir para uma Udemy, que é o um Marketplace, e já começar a sentir né, o produto minimamente viável, fazer os testes para poder vender. Ok, que é a segunda fase. Hoje a gente vai, eu vou te apresentar algumas opções de plataformas e a gente vai ver qual que é a melhor, tá certo? Então, são esses quatro encontros. E aqui eu faço uma apresentação minha, né, depois eu vou passar para quem tiver interesse essa apresentação aqui institucional. Mas eu sou a professora Renata Corrêa, eu sou especialista em marketing digital desde 2003, professora universitária desde 2010. E eu coloco aqui uma história né, que é real, que eu encontrei aqui no mercado digital, uma alternativa para passar meu legado à frente, para é, alcançar pessoas que precisam né, desse conhecimento, de fazer curso online, de, de ter uma presença digital, né, de ser um professor digital, e ficar mais perto da minha filha Sara, que hoje ela tem cinco anos. Eu tenho uma carreira de mais de 25 anos, né, desenvolvidas nas áreas de marketing e inovação. Trabalhei na ABN Ambro Bank, Banco Santander, né, sempre nas áreas de comunicação e marketing. Então, tenho um pouquinho aí de conhecimento para passar para vocês. E eu idealizei três produtos digitais. Então, o primeiro que foi em 2019, uma demanda dos próprios alunos, que é o marketing digital para iniciantes. Depois eu lancei em 2021 esse desafio 15 dias, como produzir seu curso online, que a gente está agora nessa outra turma lançando. E esse agora, né, que é essa novidade no mercado, a mentoria individual, tá certo? Então a gente tem um pouquinho de experiência aí com plataformas, com cursos, que é isso que eu quero passar para vocês. E eu tenho a honra de ajudar colegas professores, assim como eu, né, a conquistarem uma nova fonte de renda, criando seus próprios cursos em casa, sem equipe técnica e de forma simples. Por que, que eu falo sem equipe técnica? Gente, porque eu gravava pelo OBS. É muito complicado. Eu tinha que ter assessoria de uma pessoa, é, tinha que ter chave de transmissão, era uma complexidade enorme. Até que eu descobri aqui a Care art, que é maravilhosa. Eu mesma faço, faço tudo aqui, aperto um botão, entra slide, entra vídeo, entra vinheta, e pronto, já tá tudo certo, né? A gente grava rapidamente. E aqui eu trago um dado do mercado: que 80%, gente, dos vídeos, né? Então, vídeos representam 80% do tráfego na internet. Ou seja, a gente precisa ter o nosso vídeo, ter o nosso curso online para que a gente possa ter a nossa presença digital. Levantei um dado hoje também que o YouTube é a segunda maior rede social, tá? Então, claro que a gente tem o Google, que é o principal buscador, enfim, mas comparando, o WhatsApp está em primeiro lugar, segundo o Google e terceiro o Instagram. Então, ou seja, é, a gente precisa tá? ter o nosso vídeo para que a gente tenha um diferencial de mercado, para que a gente seja um professor inovador. Né? Então, é, realmente, esse é o caminho aí. E eu convido vocês a estarem comigo né, nesse mesmo objetivo. Peguei um outro dado de um artigo que da Cielo, uma base científica, que o autor ele faz toda uma pesquisa como será o cenário da educação em 2030. E eu achei fantástico, porque ele colocou exatamente isso que é o nosso movimento aqui, né onde o professor ele vai ter que estar inserido nesse mercado de tecnologias disruptivas, entender a internet das coisas, inteligência artificial, metodologias ágeis, e, principalmente, as plataformas MOOCs, que é o meu objeto de estudo do doutorado. Então, eu amei quando eu vi esse artigo hoje aqui, que são os cursos livres, né? Então, as plataformas MOX, que, como eu falei para vocês, a Udemy é uma delas, né? Coursera é outra, Udacity é outra, enfim, tá? Então, é, e aqui a minha proposta é essa, que a gente possa fazer um mini curso online e depois subir em uma dessas plataformas para vender, para que você possa ser monetizado pelo seu conhecimento. Então, gente, ó, essa é a tendência até 2030. Então, vamos surfar essa onda aí, né, oceano azul, para que a gente consiga aí ter um bom posicionamento de mercado, nós professores, né, e estarmos inseridos nesse contexto. Aqui são as minhas redes sociais, tá? Você me encontra no LinkedIn, Renata Corrêa, no Instagram, tem o meu site, renatacorreadigital.com.br. Mas, é, como é uma mentoria individual, pode me chamar no meu WhatsApp, que tá passando aqui embaixo, tá? 998739825, que aí a gente conversa individualmente. Esta mentoria, o investimento é 990 e você pode parcelar até em 12 vezes, tá certo? Então é um investimento que você faz para que você consiga aí ter esse diferencial de mercado no digital. Aqui são meus contatos também, se eventualmente você quiser me mandar um e-mail, é, meu telefone eu já falei e eu estou aqui para convidá-lo, tá certo? para que juntos possamos entregar para a sociedade aquilo que a gente já recebeu tanto, tá certo? Então, nós professores, a gente, além de tudo, a gente tem uma missão com o mundo, com a sociedade, de passar adiante o nosso conteúdo, o nosso legado, né, que é esse legado que a gente vai deixar para o mundo. Então imagina você gravar o seu curso, coloca lá no youtube, gerações e gerações vão ver depois. Então, ou seja, a gente não fica mais só em sala de aula, né? a gente está deixando para as pessoas e o universo também contribui, né? te retribui de várias outras formas. Além de tudo, é o momento da gente ter uma renda extra, de você ter esse aprendizado com tecnologia. Então, eu estou aqui, te convido para que juntos possamos ter essa presença digital, ter o nosso curso online e assim conquistar cada vez mais o nosso espaço no mercado da educação, como professor inovador, um professor digital, disruptivo, né, que está em movimento e, principalmente, deixando o nosso legado para a sociedade, que eu acredito que é o nosso principal propósito de vida. Conte comigo, me mande um recado aqui no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em conversar com você que é professor ou especialista no mercado e queira também desenvolver o seu próprio curso online. Tá certo? Obrigada, fique com Deus e até a próxima! Tchau, gente!